Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you Hey censuradas Hoje eu tô aqui em Cardiff, que é a capital do país de Gales. E como vocês podem ver atrás de mim tem um castelo de ele tem que estar para todos os lados eu estou aqui dentro da fortaleza e a gente está visitando ele é o castelo principal de gales e ele é bem fácil de chegar porque ele fica na capital que é cardiff né e fica muito próximo do, do hotel que a gente ficou que é bem no centro então o ideal quando vocês vierem para cá é pegar um hotel no centro porque tudo todos os pontos turísticos principais ficam lá perto e em outra área também que a gente vai no outro dia e eu levo vocês juntos, que é a Baía de Cardiff. País de Gales, ele é um dos três países que fazem parte da Grã-Bretanha, que é uma, a maior ilha britânica, e o símbolo dele é esse dragão aqui atrás. Agora eu vou visitar aquele castelo ali, bem no finzinho, e vamos comigo, depois a gente vai visitar a fortaleza do castelo, vamos visitar tudo. E para quem tiver interesse, para entrar aqui é 13,50 libras. Vamos lá. I missing thing I miss you, I miss you, I miss you all the time I wish that, I wish that, I wish that you I wish that I could build a time machine Cause time moves on And now you're gone Oh, if only I could build a time machine I'd come and get you I can't forget you Continuando o nosso passeio por Cardiff Esse vídeo vai ficar um pouco sem ordem cronológica mesmo Porque eu tô pegando só os highlights de quando, do tempo que a gente tá aqui Talvez faça alguns bate-voltas e eu vou mostrando também em outros vídeos Agora a gente tá aqui na frente da catedral E aqui do meu lado tem mais uma igreja Aí a minha volta tá lá dentro que tá tendo uma missa E a gente vai daqui a pouco pegar um barco Pra ir pra parte da baía da cidade, da baía de Cardiff Lá é uma parte mais nova, então eu tô ansiosa pra conhecer, porque a gente já conheceu bastante da Cardiff Histórica. Então vamos lá comigo, vai ser bem legal o dia. E vamos que vamos! Uma coisa interessante é que Cardiff é a capital mais jovem e de crescimento mais rápido da Europa, então aqui ao mesmo tempo que você vê muita coisa antiga, é, vários arcos vitorianos e eduardianos, você vê também muita inovação, tecnologia e um centro de compras muito grande, tem muita gente que vem para Cardiff para fazer compras porque eles têm vários centros comerciais, várias galerias, acho que dá pra perceber um pouco pelo vídeo, né? Agora vamos lá porque tem muita coisa para ver ainda! gente, agora já são mais de 6 horas da tarde e aqui só escurece umas 8 e eu vim dar um passeio aqui no Guild Park, que é um bosque gigante, não dá nem pra ver o fim daqui que ele tem algumas coisas bem legais pra ver e eu vou agora olhar umas pedras que são colocadas no chão pra um ritual é, druida então eu vou colocar aqui, tipo, são 12 pedras em formato redondo quer dizer, colocadas no em círculo e elas são muito importantes para a cidade ali atrás, ó, já dá pra ver uma partezinha. Eles celebram esse festival todos os anos e é muito importante para eles. Então eu vou lá dar uma olhadinha, achei muito legal essa cultura que eles, que eles mantêm aqui. Aqui também dá pra pegar um barco para vários locais da cidade, acho que custa 4 libras. E tem uma parte do castelo também que a gente foi no outro dia então, vamos lá dar uma olhadinha nessas pedras. Esse foi o nosso passeio por Cardiff no País de Gales, eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei essa viagem e eu vou passar mais vídeos dessa mesma viagem para o Reino Unido porque eu fui em outras cidades aqui no canal, então não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações e curtir esse vídeo, deixar um comentário aí embaixo do que, é que você achou, de, se você já conhecia o País de Gales, se você achou que seria assim ou totalmente diferente. E passa aqui no canal toda semana, porque toda semana é sem falta, tem vários vídeos novos, tá bom? Com muita dica legal, tem muito conteúdo lésbico, muito conteúdo LGBT e muito tema de viagem também, porque eu amo viajar. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.